E aí, pessoal, WordApp 0 na área. Beleza, galera? É o seguinte, mano, trazendo hoje novidades sobre o Standoff 2, da atualização 0.4, exatamente. O jogo ainda tá em beta, não lançado, mas quem quiser baixar, o link ficará na descrição, se você ainda não baixou e não conhece o jogo, entendeu? E aqui eis uma aparição do novo mapa, o mapa Zona 9, tá galera. Então, aqui como vocês podem ver, parece ser uma base militar. O mapa, ok. E outra informação que temos aí, da atualização 0.4, é a introdução de Knife, ou seja, da faquinha, exatamente. Agora teremos faquinha, tá galera. O jogo, os desenvolvedores prometeram atualizações periódicas do stand-off, provavelmente a cada três semanas, mais ou menos, né? Então, assim, galera, o jogo ainda tem muito o que amadurecer, tá? Tem muita coisa a ser introduzida, então vai... Um longo tempo ainda aqui, podemos ter uma prévia da atualização 0.4 a M16 que também apareceu nos prints que eu passei lá atrás. A faca, possibilidade de adicionar amigos e tal. Novo mapa e essa otimização aqui que eu não sei o que é. Vamos traduzir aqui. Deixa eu ver: ó, novo mapa. Beleza. Oclusão dinâmico, ainda não, não entendi, é, mas vamos aguardar para ver o update 0.4 que chegará para vocês muito em breve. Então, como eu disse, eles prometeram atualização a cada três semanas, né? Então desde 11 de maio já se passaram 3 semanas aproximadamente Então essa atualização já está no forno, tá galera? Lembrando que é o primeiro link da descrição para baixar No mais é isso, espero que vocês tenham gostado Se gostaram dessa notícia, contribua com um like Se você não é inscrito, inscreva-se Tamo junto, tamo junto, tamo junto Eu fui!